Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Volta Atrás e deixa aí pelo menos dois cartões de crédito pontuando com 100% em carteiras digitais. É, meus amigos, o Santander manteve o cartão Advantage e o cartão Smiles e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje... meus amigos como vocês sabem nós trouxemos a notícia para vocês referente ao assunto Santander acaba com as carteiras digitais dos seus cartões pontuando então os cartões em carteiras digitais com exceção as plataformas de pagar por aproximação, por exemplo, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, que continua normalmente, porque você não vai pagar é, conta de água, luz, telefone, cartões de crédito por essas carteiras para acumular milhas e pagar boletos de outros bancos pelas carteiras do Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, né? E aí o Santander nós divulgamos aqui, no dia 20, aqui, dia 20 de maio agora, acabaria a pontuação dos cartões Santander, né? Então o que nós fizemos aqui? Nós viemos trouxemos essa notícia, veja, má notícia vem aí, notícia ruim para os milheiros, cartões de crédito Santander deixam de pontuar nos aplicativos de pagamento. E dentro dessa matéria que nós divulgamos para vocês, o Santander deu essa nota, então os clientes começaram a receber essa informação que vocês estão vendo aí, ó. não pontua mais, transações para recargas de valores, seja moedas em real ou estrangeira, o que, que o pessoal fazia e que não é errado, Tá? O que não é errado. Sabe essas casas de câmbio? Você pode ir lá na casa de câmbio, por exemplo, e comprar, por exemplo, mil dólares no cartão de crédito Santander Decolar, ou no cartão Mundo 123, ou no cartão Elite, ou no cartão Style, ou no cartão Dutch Free. Você podia fazer a compra com qualquer cartão, por exemplo, do Santander. E você poderia parcelar em até 12 vezes. Comprando a moeda estrangeira. Neste momento que você comprava a moeda estrangeira, você acumulava milhas. E o pessoal usava muito o cartão é, do Santander é, para fazer essas operações em câmbio. Tá? Então ele está dizendo aqui que não vai mais pontuar neste caso. Pagamento de boletos feitos em carteiras de pagamento, ou seja, usar RKHP, 99Pay, PicPay, Mercado Pago, Ami Digital e outras carteiras digitais mais. Usando os cartões de crédito, você também acumularia pontos e poderia depois transformar em milhas caso quisesse, mas o Santander também a partir de 20 vai retirar essas informações conforme a nota dada, transferências à vista ou parcelada na função crédito do cartão, você poderia retirar o crédito do cartão de crédito e transferir como se fosse um dinheiro na sua conta corrente e você pontuava da mesma forma, tá? então também não vai mais pontuar e aí o que aconteceu nós divulgamos essa informação a partir do dia 20 de maio o regulamento do programa de pontos esfera será atualizado e as transferências de recursos realizados com o cartão deixarão de gerar pontos vale lembrar que os pagamentos de bens serviços realizados em um estabelecimento comercial físico ou online continuarão gerando pontos normalmente no caso de dúvidas, confira o regulamento do programa disponível a partir do dia 20 de maio, tá? E aí o que aconteceu? O Santander é, deve ter visto a repercussão que, que deu isso daí e tudo, mas também não tinha discriminado até então o envio dessa nota, quais seriam os cartões que não iriam participar. Então, como ninguém sabia de nada, até mesmo a imprensa do próprio banco, quando você perguntava para eles... Eles não sabiam, Leandro, aqui fala que é todos os cartões. Ou seja, na cabeça da imprensa, do Santander e de todos nós, é que todos os cartões do banco não pontuam mais em carteiras digitais. Pois bem, quando foi agora, o banco ele deu à imprensa uma nova nota para gente, informando da seguinte forma, veja. O Santander confirma que os cartões de crédito deixarão de gerar pontos esfera em transações específicas, como recarga de valores em moeda estrangeira ou real, pagamento de boletos feitos em carteiras digitais e transferências à vista ou parceladas para contas digitais. Neste momento, a mudança não impactará os demais programas de pontos, como os do America Airlines, cartões Advantage, Gold, Platinum e Black, cartões Decolar e Smiles, ou seja, o cartão decolar é, Gold Platinum Infinity e o Smiles Internacional Gold, Platinum e Infinity. Então, os cartões Advantage, todas as variantes, Decolar, todas as variantes e Smiles, todas as variantes, continuarão com ah, os pagamentos realizados através de carteiras digitais, pontuando normalmente. então não muda, não se aplica para os cartões Advantage, Decolar e Smiles. Tá? Então, se você tem um desses cartões, continua pontuando normalmente. O problema, por exemplo, do cartão é, Decolar, é que o Decolar, ele vai enviar os pontos para o programa da Decolar através do passaporte Decolar. Quem é Infinity vai para o programa máximo do Decolar. Só que o Decolar é, é muito vo é voltado 100% para viagens, né? Então, se você tem essa, esse apelo para poder fazer é, viagens é, e hotéis, seria o ideal decolar. Mas a Smiles, além de você poder viajar, hotéis, é, ganhar milhas com cruzeiro, Uber, é, shoppings, trans, é, bilhetes, passaporte, ingressos, você também pode usar os pontos Smiles para o shopping Smiles, né? Então tem um apelo muito forte o Smiles, além da pontuação dele que tá 4, tá 5,5, né? Então 5,5 para o Infinity. Já o Advantage é um cartão voltado para o programa da American Airlines, um, um custo de milhas altíssimos para a American Airlines. Ele é as milhas da American Airlines, é bem caro, né? E é um programa maravilhoso também para quem gosta de viajar, principalmente de, de viajar de executiva viajar viajar fora do país usando a tabela fixa, né, que você pode pesquisar pela American Airlines e voar com, por exemplo, a Tampes, né. Então, assim, tem muitos benefícios o cartão da American Airlines. Você pode comprar no shopping da American Airlines é, Internacional, ganhar pontos no seu programa de fidelidade, American Airlines também, tá. E outros mais pontos positivos aí que você tem com o cartão American Airlines. Neste momento, então, os clientes que gostam de usar carteiras digitais, para fazer pagamento de contas, como American Airlines, Smiles ou Decolar, continuam do mesmo jeito, não, ou seja, não houve mudanças para vocês, tá? Então, por exemplo, eu não uso esses cartões para pagar contas através de boletos, né? Então quem faz isso e estava com medo né, de perder os pontos que vinha sendo acumulados no dia a dia, esses cartões vão ajudar muito vocês neste quesito, tá? Então vocês podem estar tranquilos, segundo a nota aqui da imprensa, vocês poderão... É, usufruir normalmente é, dos cartões Advantage Decolar e Smiles para pontuar junto às carteiras digitais. AMI, Recarga Pay, PicPay é, e outras mais que existem por aí, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Só lembrando que caso vocês queiram também usar a carteira é, livre para poder fazer pagamento de contas, nós temos aí um link que você pode clicar e pagar conta de água, luz, telefone, cartões de crédito através do link da Livre. E a Livre parcela em até 12 vezes. Então caso você queira parcelar alguma dívida, aí, conta de água, luz, telefone, cartões de crédito, é, outros boletos e você não está conseguindo pagar, você pode parcelar com a Livre aqui é, com o seu cartão de crédito. Tem que ter limite, logicamente, para poder usufruir aí desse. só clicar aqui então nesse link aqui da Livre e vou deixar aqui embaixo do vídeo também para vocês poderem clicar e fazer a sua simulação, tá? O, o link vai ficar aqui embaixo do vídeo. Só clicar aqui que você vai ver aí a opção de links, links do canal, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Tiago Ribeiro, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Fernando Mendes, um grande abraço. Alex Souza SP, um grande abraço. Jorge Luiz Moraes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo